Justiça, ok, Essa companheiro. Quem quiser falar, procurar Deus a companheira ONU aqui. Nós só pedimos para ser breve. O está carro bem-vindo. Pós-trabalhadores das mais diversas categorias, estamos aqui na rua, nesse movimento hoje, para defender a previdência justa, para defender a previdência de todos, para que você, trabalhador, tenha direito à sua aposentadoria com um salário digno. Nós somos contra o BPC, nós somos contra a despositorização da Previdência Social. Nós somos contra completamente a esse governo que está querendo vender o nosso país, que está querendo alugar o nosso país, que quer vender a nossa água, que quer acabar com a nossa riqueza. É importante que todos nós tenhamos a consciência de classe. É, os manifestantes agora continuam na, na chegada a Praça do Ferreira, aqui no centro de Fortaleza. Tira a tesoura da mão, tira a tesoura da mão e valorize a educação. O fascismo tomou conta dela e ela representa uma força fascista contra a classe trabalhadora capixaba. Todos que aqui estão fazendo, aqueles que bateram Bom dia para você, caro internauta da Rádio Trabalhador. Neste momento, você acompanha a manifestação que acontece neste momento no centro de Goiânia, Avenida Goiás, cerca de 10 mil pessoas em passeata contra os cortes promovidos pelo governo federal, nos recursos da educação, contra a reforma da Previdência. Ação direta que derruba o capitão. Aí, tem muitos motociclistas que estão levando passageiros. Mas vamos mostrar também como é que está a movimentação para cá para trás. Olha a fila de carros que tem aqui. né? Motoristas na expectativa também de passar. Too hey Então, com raras exceções, podre, até mesmo o judiciário. É vergonhoso se acompanhar o que está acontecendo no judiciário brasileiro. Desde o início da manhã, Curitiba está parada. Cerca de 60% do transporte público parou. As fábricas da região sul também paralisaram. E agora à noite... O movimento ganhou força. São milhares de pessoas que tomaram aqui a Praça Santos Andrade, um ponto de encontro tradicional dos movimentos populares, dos movimentos sociais da capital paranaense. Da, da greve geral contra a reforma da Previdência como vocês podem ver vou pedir para Augusto mostrar aqui Augusto, o pessoal já iniciou a marcha nesse momento Augusto os trabalhadores do campo movimentos atingidos por barragem central única dos trabalhadores É um movimento em defesa dos direitos gerais dos trabalhadores e trabalhadoras Um movimento em defesa da democracia Um movimento em defesa das liberdades individuais Um movimento contra o fascismo Contra Bolsonaro fascista de desvalorização do servidor público. Vamos em frente, companheiros. Parabéns a todos aqui presentes. Muito bem, Claudiane. Claudiane que representa também a enfermagem. Muito bem, nossos parabéns. Mais uma vez, parabéns a todos.